Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam dos antas vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre ele e a glória do Senhor nos cercou de resplendor e tiveram grande temor. Mas o anjo lhes disse: Não tem mais, porque esse aqui eu vos trago novas de grande alegria que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu o Salvador. E no mesmo instante, apareceu com o um anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus, dizendo, glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E no mesmo instante, ausentamos se deles os anjos para o céu, os pastores disseram, vamos pois até Belém e vejamos isso que aconteceu, que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente e encontraram Maria e José e o um menino deitado numa manjedoura. Aleluia! Amém.